What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online, o um mensageiro da brilhagem. E este aqui é o quadro Junior Interviews. E eu estou aqui hoje com a Luana. Olá. Luana, para quem não sabe, ela é tradutora do The Noite, né? Sim. Muito bem. Essa menina é muito chique. Você é famosa, Lu? Não. <risos> Você é famosa. <risos> nós nos conhecemos na Disney, né? Sim, faz 11 eu anos. Não fala isso. Não, mas é, faz. 11 anos, e você sempre tra trabalhou com tradução? Você é, trabalhava em outra coisa antes? Como é que surgiu essa história de ser tradutora minha filha? Eu sempre trabalhei com tradução. Uhum. Antes, eu até fiz outras coisas, dei aula de inglês. Uhum. Mas eu, muito rápido, eu soube que eu gostava muito disso. Uhum. E... Então, trabalho já há 15 anos. <risos> Com tradução. <risos> Com tradução. <risos> e, e, e, essa, e essa voz aqui é, é, é sua? Ó, vamos dar uma olhada aqui. É isso, é sim, hein? Bom, I'm sitting next to the director, so I, I'm, eu tô aqui do really lado do diretor. Eu posso me dar bem mal se eu fizer algum spoiler. Mas, mas eu vou dizer para vocês que eu sou perigosa é uma força perigosa que incentiva uma, uma mulher power. a abraçar o seu poder. E eu sou de outro mundo e é só isso que eu vou dizer. Só! Muito bem. Excelente. Você... Eu percebi aqui que você meio que não gosta de se ouvir, é isso? Você é... fica com vergonha de se sim, ouvir? Sim, sim, eu sofro muito todas as vezes que eu ouço vídeo. Ah, eu já acostumei, eu já falo, não tem mais jeito <risos> mesmo, deixa eu me ver mesmo, tá tudo certo. Agora, agora como que é você. Você fica numa sala, você fica lá na, na plateia, como que você. É, é, é ao vivo essa, essa tradução ou você coloca o som depois? Co como que é feito esse processo? Bom, pra gente que tá lá, é ao vivo. Uhum. Porque não tem interrupção. É, raramente a gravação para por algum motivo. Certo. E eu fico dentro de uma cabine totalmente isolada. Tem que ser bem isolado mesmo, porque a nossa voz tem que estar tá limpa. Então tem que sair muito boa. Uhum. Então a gente fica numa cabine isolada. Eu... E o meu colega, que tá trabalhando comigo, a gente uhum. sempre trabalha em dupla, porque… Uma pessoa faz a voz do convidado e a outra pessoa faz tudo que o Danilo e o elenco falam. Certo. Então, são duas cabines totalmente separadas. Normalmente, na interpretação simultânea, as cabines, você fica junto com o seu colega. Uhum. Porque um trabalha e depois o outro. Então, certo. tem uma intercalagem. Uhum. Mas, no caso de lá, como a gente fala junto ao mesmo tempo, um tá falando enquanto o outro tá falando e tá falando. Então, a gente tem que ficar em cabines separadas. É um cenário bem diferente do, da tradução simultânea comum. E você acompanha o, os entrevistadores? os entrevistados por um vídeo ou você tem uma janelinha assim que você consegue vê-los no, no programa? Assim? Não, eu tenho uma tela bem grande que uh -huh. fica na minha frente uh -huh. e quando a gente tá fazendo o convidado a voz do convidado, que como vocês ouviram aqui, uh -huh. a gente tem uma tela dividida em dois, que a gente vê o programa completo e também só uma outra tela com só o rosto do convidado, porque uh -huh. as expressões faciais ajudam muito a gente na hora de, de formar uma frase uh -huh. bacana e de entender as, as intenções. Certo. É, da pessoa. Até porque você tem que passar uma certa emoção também na hora da sua tradução, né? E, e quando você vê a linguagem corporal do entrevistado Isso. Te ajuda a colocar a sua voz dar aquela, a, a, a, Pra dar aquela expressão né, que o, é. o entrevistado quer Exatamente E, e quando, como que foi a sua primeira tradução? Você ficou muito nervosa? Com quem foi? Você se lembra disso? Lembro É? Como é que foi? <risos> Fiquei muito nervosa, foi uma cantora que chamava Pei que... Pei. Mapei. Mapei. E ela é da não, não Suécia. A ma... a su... Mapei da Suécia. Mapei da Suécia. <risos> ela canta uma música famosa, é. depois você coloca aí pro pessoal. Eu certo. O ma... nome dela, coloca aí, que... ma... Mapei, faz, Coloca aí. E eu fiquei muito nervosa, uhum. errei umas coisas... É, até hoje, quando eu escuto, é. eu fujo desse Sera vídeo, na verdade. Será que a gente consegue encontrar aqui na internet? Será que a gente consegue? Foi no The Noite mesmo? Foi no The Noite? Foi, foi no The Noite. Ixi, Maria, vamos ver. The Noite. É, a noite. primeira, eu digo é. assim, né? A primeira que eu fiz lá no programa, porque... É, é assim que você já escreve? tinha ma, ma, É, ma... com um pessoal. Com um pessoal? É. Ah. É, porque eu já tinha feito outras traduções, mas assim, num programa de televisão, não, né? Ai. Mas assim, a gente fica nervosa em todos, porque. Você nunca <risos> é, um, é uma responsabilidade, né? Você Sim. dar voz a uma pessoa. E principalmente quando são pessoas assim, muito famosas, importantes, né? Que nem muitos fãs. Qualquer coisa que você fala de errado ali pode virar um, uma bola de neve, uma coisa, né? Muito maior do que se imagina. Agora vamos ver a primeira tradução da Luana no The Noite. A segunda ela é que ela não gosta. Ah, mas tem um lado bom, né, de, dessa produção aí, que vocês vão ver. Você é. vai ver que minha voz tá muito diferente. Isso, o meu jeito é de falar… É mesmo? Sim, Você a gente… tava toda tremula ali, né? Tava tremendo. <risos> Olha, eu tremo em todos, sinceramente, porque é, é, bem, é bem emocionante mesmo. É uma adrenalina, né? É uma adrenalina. Mas eu aprendi a controlar, respirar e... Tem tudo é, isso, controle, né? controle, tem. Técnicas. Você já chegou a fazer tipo algum treinamento, algum curso, é, sei lá, de, de interpretação ou de, de voz, alguma coisa do tipo? Sim, eu fiz alguns cursos de interpretação porque eu sou formada em letras. Uhum. Então eu tive que me especializar porque existem muitas técnicas e muitas, muito treinamento. A gente precisa treinar mesmo, né? Uhum. Treinar o cérebro. Então cada técnica treina o cérebro para uma coisa. É, a gente usa o cérebro de uma, numa capacidade máxima. É, normalmente você fala, você você escuta, você fala. Uhum. Só que a gente escuta e fala ao mesmo tempo, além de processar todas as informações em outra língua, transformar na outra língua e adaptar culturalmente, porque às vezes muitas expressões ou muitas coisas que se fala não fazem sentido em uma uhum. outra língua, Sim. seja ela qual for, inglês, Sim. espanhol, japonês. Verdade. Então, é, o cérebro trabalha numa capacidade não comum, né, fazendo, são vários esforços. Então, a gente aprende é, a coordenar esses esforços uhum. com essas técnicas e com esse treinamento. Olha só, então e... no final das contas, nem sempre quem tem, vai, o melhor inglês consegue se sobressair. Tem todo um controle, um estudo por trás que vai além do domínio do idioma. Sim, muito além, porque é, a cultura é importante para qualquer idioma, Sim. né? Você saber a cultura... É muito importante, faz... Eu acho que é 50% do, do estudo do inglês. Concordo. É, ou de qualquer língua, uhum. é, é aprender a cultura. Porque senão você não entende o que que estão falando, por quê? Uhum. E, e referências que você não sabe. Isso. Então aprender cultura é essencial. Tanto uhum. e a sua também, né? Porque como uhum. eu traduzo para o português também, uhum. eu preciso saber o que falar, uma palavra bacana que as uhum. pessoas entendam. Sim. No caso do programa, eu tenho que adaptar para uma linguagem mais moderna. Quando eu vou fazer Perfeito. uma tradução mais séria, eu preciso adaptar para um vocabulário muito mais sério e adequado. Sim. Eu... Coisas técnicas, por uhum. exemplo, precisa ser adequado. Então, a gente tem que ter conhecimento de... Jeitos é, de como as pessoas falam em cada área uhum. Então é bem complexo Viu? Então quando eu coloco vídeos aqui de cultura Saiba que tem um porquê de tudo isso Tem um por trás Cultura é importante para você que tá aprendendo uma outra língua uhum. E a gente tá falando muito aqui Porque você tá querendo me despistar Para não mostrar a sua primeira, <risos> sua primeira entrevista aqui Que você, que você traduziu vamos, vamos ver aqui Eu sei uma, eu sei uma música de um rapper Delano, Rápido, MC eu Delano Eu não sei se eu tô falando Della, certo I so, I so. Mas... I don't know. Eu não ah, sei. Eu não sei. É. Você sabe sim. O que eu sei? Bom, Eu conheço um, Bezos. É... Arrombado. Carinho. Carinho. <risos> carinho. <risos> Você sabe o que significa carinho? Você já viu um carinho de perto? Sim, yeah, like como cuddling. pertinho. Sim, é como like ficar that, pertinho. Right? Né? Não. O que me significa? Eles me mentiram. Carinho. Eu vou É isso então. aqui. Oh! É oh. oh. yeah, <risos> isso. Yeah. Yeah. Realmente, a sua voz está muito diferente. É muito diferente. Muito mesmo. Por, a, a, o que se atribui a isso? De repente, é, a, nossa voz, a nossa voz muda ao longo do, dos anos, né? Será que não, foi a, a questão realmente o tempo passou ou você aprimorou não. mais? Confiança. O seu tom? Confiança. Ah. Só a confiança que mudou. Porque eu ainda tinha medo de arriscar. Uhum. Com algumas palavras, tinha medo de arriscar com a entonação, porque a entonação é muito importante nesse trabalho. Uhum. Para qualquer tipo de tradução simultânea, às vezes você nem precisa falar uma palavra, mas o jeito que você fala um é, aham, uhum", assim, ou o jeito que você enfatiza a palavra faz com que ela fique adequada. Uhum. Então a entonação é importante. E nesse nesse vídeo, primeiro ainda, primeiro dia no estúdio, Sim. eu ficava com medo, não sabia como me colocar e tudo e não gostei do resultado. Assim, sinceramente, poucos eu gostei até hoje. <risos> Imagina, é gente, ótimo. É porque a gente erra, não tem como. É ao vivo. Uhum. E, e às vezes não é muito rápido, né? Sim. É uma situação é muito rápido, mas é pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, e a gente tem que responder logo, porque senão a plateia não entende, e todo mundo fica esperando. Exatamente, perde e... o timing, né? É, o a gente não pode perder o, o timing nem a piada, de uhum, preferência. Sim. Então, é, com o tempo, com a experiência, e com o estudo, principalmente, as coisas mudaram e você fica mais confiante. Quando você tem mais confiança, só reflete na sua voz. E, é natural. E, e quando você começou a tradução, bom, você já, já deu aula de inglês, né? sabe muito bem, tem o domínio do idioma, é, mas... Você acredita que você aprimorou ainda mais o, o seu inglês depois que começou a fazer a tradução simultânea? Sim, sim, porque eu comecei a ter que olhar cada som de cada coisa, porque eu não traduzo só aquele inglês maravilhoso, sabe, de uhum. falantes nativos. Eu traduzo o inglês de pessoas que não nasceram naquele país. Ah. Eu traduzo verdade, pessoas que são verdade. de outros países, uhum. falantes do inglês também, como a Austrália, que é o um inglês Puxa muito vida, difícil. Muito, de entender, muito, gente. muito. E, e, e quando você pega um, um entrevistado desse, você. Bom, Você já está acostumada né, com sotaques, é, né? Você já está é, meio é, calejada é, disso, né? Não, muito um, calejada. <risos> é, porque de vez em quando você fala, assim, vou ter que trazer um japonês falando, pelo amor de Deus. Aí a questão entra do sotaque, né? Que a gente sempre fala, que sempre haverão haverá, haverão, sei lá como é que fala, eu não sou bom em português haverá, muito bem, muito obrigado <risos> Isso aí, a gente tá em Junior Bull. Imagina esse verbo, todo mundo é. Né? Ha haverá sotaques diferentes, né? Isso. Uh, não há pecado né de você ter sotaque, de você. Enfim, porque muita gente fala, que tem que falar inglês perfeito, que não sei o quê, sabe? Não, não. não. Então não vai falar nunca. Exatamente. Não vai ter o inglês perfeito. Todos nós temos sotaque. Não tem como. Todos nós. E, e como que foi o processo de. Como que é um processo de seleção para ser tradutor de um programa como esse? Quantas entrevistas? É um processo longo? É, na verdade, é, eles procuram, pro, eles, eu fiz um teste, uhum. dentre várias pessoas, e não foi tão longo assim, foi um teste bem rápido, uhum. foi uma coisa de 10 minutos lá no estúdio, dentro da cabine, fazendo Nossa. as duas direções, tanto do inglês para o português, como do português para o inglês, uhum. e analisaram o meu currículo, claro, e acho que... Foi uma questão da voz, né, também, uhum. do estilo. Que, ó, fez... eu, eu não imaginei que eu ia passar. Eu é fui, mesmo? Eu fui super assim, ah, vou ver, Desencanado. né. Desencanado, deixa, ver deixa eu é ver o que, que, é. que dá nesse negócio é. aí, não é? É o programa do Danilo aqui, ah, esse cara nem é tão importante. Ah, deixa pra lá, eu vou fazer isso mesmo. Ah, <risos> é, vou lá ver, né, vou conhecer o estúdio pelo menos uma vez na vida, né, foi o que eu pensei. <risos> Você fez o teste lá no SBT mesmo? Foi lá no SBT mesmo. E... e, e... E já era para o Noite, não era para é. agora Agora Tarde, eram outra, outras pessoas. É, não, na Band era outro. Quando foi para o SPT, aí que eu uhum. fui, fiz o teste e o, o teste foi você fazendo, simulando ali uma tradução de um vídeo. Não, é tinha... O Danilo não estava, mas a produção estava. Então, eles simularam uma entrevista ah, entre os produtores. Tá. E aí tinha um professor de inglês, que é nativo... É, eu acho que é da África do Sul. Uhum. E ele dava aula de inglês para o pessoal lá do SPT E colocaram ele para ser o um entrevistado. Então... Que legal. Foi legal porque foi um sotaque diferente também. Sim. Bem diferente. Eu pergunto isso porque muitas pessoas que assistem o meu canal, né? Me acompanham. É, muitos é, já comentaram comigo Quero aprender inglês para ser um tradutor ah. Para ser uma tradutora né? Então, de repente, como passar num processo seletivo né, De um programa tão grande quanto esse né, é, é, Agrega bastante para as pessoas né? E até serve como inspiração você aqui no nosso canal porque você mostra de repente dá umas dicas aí do caminho das pedras né? do que ah, a pessoa que se precisa fazer e, e e e como é legal uma a, a profissão de, de tradutor pelo menos eu acho muito legal porque você não só consegue treinar o seu inglês obviamente você sabe. consegue se manter ativo né mas conhece pessoas é. você, você deve ter cada contato né Lu? impressionante ah, tipo ela tava na casa do índice de ontem tá Ai. ligado não. tomando um charuto não, com estava. ele <risos> mas você tem contatos sim, né, sim. É, a gente a se gente eu pegar ficou... o seu WhatsApp agora eu consigo falar com o Silvio Santos por não. exemplo não consegue né eu nunca vi o Silvio Santos, queria muito vê-lo, gente. Você, você vai para esse SBT assim todos os dias? Qual ah, que é a sua rotina de trabalho com o De Noite? Eu, eles me chamam quando tem entrevista, então eles me avisam. Uhum. e Normalmente com duas semanas, três semanas, às vezes um mês de antecedência. Uhum. E a gente vai nos dias da gravação. Certo. Legal. E eu coordeno também os, idioma, os outros idiomas. Nossa, então que, é. Que, que rola? Você essa é. menina que é a coordenadora de todas as traduções que envolvem a lá de Denoite. Garota, a brilhagem é total aqui. Lu, foi um prazer receber você aqui. É um prazer estar aqui. Também. Agregou demais no, no nosso canal, que passando bom. aí conhecimento, Sim. informação, né? E também indigno direcionando futuros tradutores aqui. Se você tiver mais alguma pergunta, dúvida que de repente, de repente nós não abordamos aqui, manda lá no Instagram, no e-mail da Luna nas redes que estou colocando aqui embaixo, na descrição também, e com certeza ela vai ter o maior prazer em responder. Com certo? Com certeza. Muito bem. Por favor, viu? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma dedada no Belzinho para você... Th Thumbs up! Yes! Thumbs up! E aí você se inscreve. Se você está no Instagram, deixa o seu joinha também. Curta a página se você estiver no Facebook. E nos siga aqui em todas as nossas redes sociais. So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se. See you around. vai para lá? <risos> tá certo? See you around. <risos> Não, ficou bom? Vai ficar assim. Aê, muito bem.